E aí galera, Vlad mais uma vez na área, tudo de boa com vocês? Espero que sim galera. Seguinte, quem é novo por aqui já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também já deixa aquele like da hora para ajudar na divulgação do canal. E no vídeo de hoje galera eu venho trazer para vocês a técnica que para mim é a melhor, disparadamente a melhor técnica de farm para qualquer tipo de centro de vila. É a famosa técnica de arqueiras e bárbaros. Ela além de ser uma técnica muito barata, onde você gasta muito pouco elixir para você treinar, ela é muito rápida e traz um retorno muito bom. Galera, eu tô aqui com meu centro de vila nível 9, ele é recente e eu tô muito querendo pegar a rainha, que eu vou conseguir daqui a algum tempo. E para isso a gente precisa de elixir negro. Mas para me conseguir elixir negro, eu primeiramente vou deixar full o elixir normal. Por que? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês uma das outras técnicas que me ajuda muito a formar elixir negro, é muito boa, traz muito retorno e eu consigo muito elixir negro muito rápido. Bom, mas vamos voltar para essa técnica, como ela consiste? Como eu estou aqui com o meu CV-9, né? CV-8, CV-9, eu vou levar aqui comigo sem bárbaros e sem arqueiras. Essa técnica ela consiste da gente procurar a vila com os coletores mais upado que a gente possa. Ou full ou mais upado que a gente possa que estejam cheios. Quando esses coletores estiverem cheios, a gente vai jogar os bárbaros na frente e as arqueiras por trás. Por quê? Os bárbaros vão servir como uma espécie de tanque, enquanto as arqueiras vão ser o dano. Vou procurar agora uma vila para que vocês entendam direitinho o que eu estou falando. Vamos lá galera. Duas horas depois. Bom galera, achei essa vila aqui, 26 25 segundos, vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível. Ela tem 360 mil de ouro, 298 mil de elixir. Galera, eu eu aconselho vocês a focar em apenas um recurso. Eu vou focar apenas no elixir, por quê? porque é o elixir que no momento eu estou precisando mas se você estiver precisando de ouro e você quiser pegar um pouco de elixir não tem problema, foca no ouro e depois vai no elixir, eu vou focar no elixir, como que acontece? essa técnica funciona assim a gente vai jogar os bárbaros na frente para que eles tomem o dano das defesas, enquanto as arqueiras por trás, para que elas pulem um muro e para que elas consigam levar rapidamente essas construções essas esses coletores tá vocês podem ver que é uma técnica muito boa de se fazer porque ó eu mal comecei a técnica e já farmei muito muito recurso tá eu vou lançando elas por aqui faltou mais um pouco de arquiras e bárbaros aqui galera olha só já farmei quase todo o elixir que podia e só gastei a metade das tropas praticamente agora o que que eu vou fazer como eu já gastei a metade das tropas Eu vou usar esse restante de tropa para ver se eu consigo ouro Eu não preciso mais Mas para demonstrar é, é bom né Então eu vou fazer o seguinte Vou mostrar uma outra, uma outra técnica que pode ser feita Eu vou lançar muitos bárbaros Vou lançar o rei E vou ativar a habilidade dele Por quê? Porque assim os bárbaros vão fazer uma limpa muito rápido E essa limpa é que vai ser crucial para que a gente consiga é, pegar aqueles coletores que estão ali atrás do muro. Porque se não fosse dessa forma, as arqueiras não iam chegar lá. Quem infelizmente, eu não sei o que acontece nesse jogo, mas se um morteiro cai em cima das arqueiras, pronto, fatality. Elas não conseguem fazer mais nada, ela vira inútil e morre todo mundo. Então funciona dessa forma. Eu joguei as arqueiras aí, tá demorando um pouquinho para levar as construções, mas eu acho que vai dar. Até porque o rei tá com a energia quase cheia. Então vai dar certo sim. Pegamos esse outro coletor que estava faltando. Agora ficou direitinho. E não precisa mais nada. Eu vou deixar essas arqueiras aqui. Ah, infelizmente elas morreram. Mas galera, é isso aí. A técnica consiste dessa forma. Ainda consegui levar 60% da vila. Levei aí. Farmei para para vocês verem aí 293 mil de ouro mais 297 mil de elixir o como eu estava precisando de elixir 297 foi para o bolso o que, que acontece galera eu gastei 35 mil de elixir apenas para fazer essa essas tropas e mais ou menos 10 minutos se você for parar para pensar que você durante o dia inteirinho você consegue fazer muitos desses ataques você vai ver o quanto de farm que você consegue mas galera, é isso aí, tá? O ataque foi esse, espero que vocês tenham gostado. É, galera, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like pra ajudar muito na divulgação da gente, tá bom? E é isso aí galera, se gostou do vídeo, deixa aí no comentário. Valeu, muito obrigado e falou pra vocês. Fui!